Satisfação, eu só vim fazer algo novo. Nossa senhora, Urbojica, você vai perder de novo? Eu acho que isso daqui já tá virando algo que sempre acontece. Você sabe, mano, que não esquece. Porque ano passado eu pisei aqui e foi o meu começo. Porque tu sabe, mano, que eu tenho potencial. Mas olha só que legal, você. Começou no passado, só que esse ano é o seu final Mas tá tudo bem, eu nem preciso te atacar Menino, cê sabe que vai fracassar Porque cê sabe, mano, tudo que eu tenho aqui pro vento Cê sabe que cê não tem aqui, cê é só um passatempo Mojica era bom na antigamente Pena que o povo da antiga mente <risos> E agora, Mojica, é verdade? 30 segundos pra você provar que não é Mojica na voz Vai que vai Vem comigo, então. Hey! Vou, oh, vou, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey! Hey! Todo tatuado esse menino. Essa lágrima no seu rosto hoje tem motivo, porque você vai ficar emotivo. Me falou no passado, mas você que tá perdido, eu nunca vi você. Batalhei com você algumas vezes, mas com, você, com certeza eu não sou freguês. Seu bigodinho tá na régua, meu cabelo na régua, mas o seu flow não tem a métrica. Você tá perdido com uma linha na mão, e eu vou enforcar você aqui na praça cruzão. Você falou de dois anos, pega mal, já tem muito mais anos aqui na central. Você deve respeitar a história, lembre da minha Demora. Se você tá aqui é porque foi nossa vitória uou! Terminou Volta Moxica na voz Trinta segundos de Do passado mais danada Se você for na praia, você vai ver que se apagam as pegadas Mas as histórias estão escritas, são marcadas Cadê você no livro? Não tem uma página Você não fez um capítulo, é ridículo Acabo com você, só com um versículo e Em Mauri, você é a Mauri Jr. Faz a sua fofoca igual o Sandy Júnior Vai tá passando por você, chapa Acabando com você aqui, eu deixo a marca Muito fácil na moral, muito fraco na moral O que vocês são aqui é batalha central Vai segurando a pegada 45 segundos e eu já acabei com a caminhada Ô louco, Maurício com vai testar, meu parça 30 é, segundos é, de resposta é, para Maurício violentamente Mata ele e ó, e ó. Hey, uh-huh, hey, whoa, whoa, whoa! Oh, oh, oh, oh. Tá tudo bem cê fala da tá? lágrima Só que felizmente mano você sabe que cê chora bagua. mas olha só, sabe que cê é lento Cê julga o exterior, pena que o meu rap vive aqui dentro Cê tem que entender como é que faz O mano que nunca teve aqui os ideais Mas olha só como o Mojica que arruma B.O. de Junior não, cê tá mais pra e chororó Cê sabe, o pai deles, menino vai fazendo Sabe que eu rimo há vários meses, caminhada Mas tudo pronto, eu sou o Ombro Esquece o meu livro e o versículo, tô escrevendo o meu próprio, mas tudo bem, cê sabe, mano. As partes, eu não escrevo só um versículo, escrevo seu um Apocalipse e até Eclesiastes. Uau! É isso aí, então. Amém, Senhor. Leite MC, voto em 3, 2, 1. Terceiro round, de leite. Voto de vocês. Barulho para Mojica. Barulho para Mauri. Oh! Mojica oh! Mauri oh! E agora José? É... Depois eu voto pra vocês se precisar Renan Duarte vota em 3, 2, 1 Terceiro também não vai precisar de vocês Parou ímpar <risos> Obrigado por nada aí rapaziada Você começa Mauri? É isso então, rapaziada. Terceiro e decisivo round. Mari... Maurina Voz bate e volta, violento DJ. Só tá nóis. E o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? Sangue! Cê sabe que eu Dima aqui sem heresia, sangue não O Mauri só trouxe a poesia, falou de trajetória Mas olha só, cê sabe, microfone A mim eu vou escrever só no meu nome Pra te mostrar como exemplar Mas você pede, mano, pois o Mauri aqui tem planetário. Mas tudo bem, cê sabe, menino, cê não aguenta a letra Pra mim seu talento não cabe nem o planeta e pra mim você só causa estresse Sua trajetória tá perdida, liga o GPS Mas eu vou te dar uma orientação Liga o norte que sou eu e você será o campeão Caso ao contrário, você vai ser um merda Igual você sempre foi, vai lá, pega uma serva Assiste igual todo mundo, fica de fora Você vive o futuro e eu te destruo Ei, agora Pega o GPS, amigo, então observe Se eu caminho aqui com o coração, o GPS do coração que serve Você tem que entender no meu passo, Olha só no escorregou no meu espaço escorregor Escorregou, não entendi, não rimou. Falou, falou, errou, o mano gaguejou. Tá vendo? Nem preciso rimar, já acabou. Eu não entendi, você aqui nem começou. Ah, nem comecei, mas tudo bem, já te eliminei. E no meu começo é claro que não foi no começo eu já te terminei. Mas tudo bem, cê sabe, mano, que cê não tem o fim. Esquece brama, o e toma mais uma skin. My skin, como assim? É o um livro da vida. Terminou igual termina com uma mina abusiva. No relacionamento ruim, cara. Ainda bem que eu me livrei de você. Esse cara não é minha cara Caraca moleque Leite vota em 3, 2, 1 1 a 0 Mojica Vocês pela ordem de rima Barulho para Mauri Barulho para Mojica 2 a 0 Mojica Mojica está na próxima Faz barulho família!